A 40 edição da Expo Inter iniciou neste sábado. Eu sou agora com o Fernando Lopa, que é CEO da Associação Brasileira de Érifor e Braffor. Fernando, me conta um pouquinho. A Expo Inter traz de uma programação de leilão, julgamento, até eventos gastronômicos. Como vocês pensaram em todas essas atrações para o público que vai visitar a associação? Como a gente tem toda aquela produção e a gente não tinha essa parte gastronômica. Para mostrar o produtor o que estava como estava sendo utilizado aquilo que ele está trabalhando e está produzindo com tanto carinho no campo. E ao mesmo tempo, para que os chefes de cozinha, o consumidor venal, conhecessem também o produtor. Né? Ele vinha, via os animais aqui, mas não tinha contato com o produtor. Então nós iniciamos há três anos essa série de eventos gastronômicos aqui no stand, praticamente todos os dias temos diversos chefes de cozinha, os ogros da Ana Maria Varga, o Marcos Livre, a batalha do hambúrguer que nós estamos fazendo agora com cinco chefes de cozinha, fazendo hambúrguer mais cinco chefes de jurado, né? e eles vêm por espontânea vontade participar do evento, para que é, eles conheçam a excelência do que está sendo produzido, a excelência da certificação aéreo é, dentro dos frigoríficos e também conheçam o produtor. E o produtor se sinta orgulhoso de ver o que ele está sendo produzido, sendo tão bem tratado e sendo bem é, divulgado e sendo muito elogiado por quem consome. Fernando, a associação costuma ter essa prática da relação consumidor, chefe de cozinha e do produtor também? Sim, a gente tem... Uh, tra... Primeiro a gente demorou... Nós temos o programa de certificação mais antigo em funcionamento do Brasil. E nós demoramos muito tempo ajustando esses programas. Nos últimos cinco anos, com o advento aí das, das mídias sociais, internet, nós viemos aproximando muito do consumidor para que a gente realmente tenha aquela, aquela frase do pasto ao prato. A associação atua em todos os pontos da cadeia produtiva, não só fazendo a divulgação, tanto de produtores, empresas frigoríficas como de é, é, chefes de cozinha restaurantes, utilizadores da carne como também regulando conflitos entre as cadeias buscando arbitrar é, e aproximar essas cadeias então a gente trabalha tem nos últimos três anos trabalhado muito forte, nós tivemos já algumas coisas como embaixadores do churrasco, embaixadora do churrasco, nós tivemos é, é, ferro a fogo é, eventos de food truck, nós apoiando churrascada, em que a gente tenta se aproximar dos chefes de cozinha. Hoje, todos os chefes de cozinha, praticamente do mercado, conhecem a nossa associação e esse produto carne certificada é. Fernanda, falando um pouquinho da tua história com a associação, tu já foi presidente por nove anos, como que tu vê todos os programas já atingidos desse tempo para cá? É, a gente, em 2006 eu entrei para implantar uma nova administração Uma administração mais moderna, mais jovem né? Eu assumi a associação com 40 anos né? bem, bem mais novo do que normalmente tem os presidentes de Uma associação que é fundada em 1958 Tradicionalista, é, mas sempre inovadora né? Eu tenho artigos que eu escrevi porque eu vim de fora olhando como ela, ela tem a tradição, mas também como ela é inovadora, visto aí o programa de carne que foi o primeiro e que até hoje está em funcionamento. Então, a associação, a gente planejou alguns projetos, e como pró, a intensificação de provas de avaliação a campo, programas de melhoramento genético, é, aumento das exposições ranqueadas e, e, e oficializadas, remates oficiais uma série de coisas que nós montamos as nossas revistas informativas nossos anuários começamos o anuário em 2009 para registrar a história dos nossos associados e isso tudo é, vem colhendo frutos e agora está em pleno funcionamento depois de nove anos mas a associação não para então nós fundamos o um núcleo do, de jovens né? hoje nós temos mais de 70 sócios no núcleo de jovens o núcleo de jovens faz eventos por conta própria, com apoio da associação, criou uma Copa chamada Copa dos Criadores, uma nova modalidade de julgamento que é feita junto da Exposição Nacional. Nós estamos agora implantando até fim do ano o projeto Genoma HB 2020, que é para que a gente comece a trabalhar muito a parte desses, do, do genoma eh, aliado ao melhoramento genético, não só para melhorar o desempenho, mas também como buscar... É, animais que possam reproduzir algum problema e que só uh, através dos SNP's e do genoma a gente consegue captar e nós estamos sempre inovando. Então a ideia é sempre buscar alguma coisa diferente. A associação, ela, quando fez o planejamento estratégico dela em 2009, o planejamento diz que a missão dela é ser a entidade de referência. Então nós temos que ser referência, então, nós temos que estar buscando é, aliado à pesquisa, aliados criadores, aliado o pessoal de imprensa e aliado aos que gostam das raças aéreos, do consumidor que quer é comer a nossa carne. A gente tem que estar sempre junto, buscando o novo para melhorar cada vez mais a pecuária e a carne que o consumidor está comendo. Correto. Eu conversei com o Fernando Lopa, a Expo Inter se estende até o dia 2 de setembro e a associação tem programação variada durante todos os dias. Acesse a AgroLink. A Aline Merladete para o portal AgroLink.